Sou rica, sou abundante, sou próspera, sou milionária, sou feliz. Sou capacitada. Sou reconhecida. Sou afortunada. Sou abençoada. Sou respeitada. Sou importante, sou ganhadora, sou determinada, sou iluminada, sou vitoriosa. Sou uma sortuda, sou decidida, sou um sucesso, sou agradecida, sou milionária. Sou lucrativa. Sou necessária. Sou visionária. Sou endinheirada. Sou requisitada. Sou premiada, sou aceita, sou recebida, sou positiva, sou energia, sou agradecida.